Prazer apresentar o 31 episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Oscar William Pérez Lopes, professor do Departamento de Engenharia Química da URGS. Lopes se graduou em Engenharia Química na URGS, possui mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, do Estado de São Paulo. Ele é responsável pelo Laboratório de Processos Catalíticos e integra a comissão organizadora do 20º Oktober Fórum, evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da URCS, que ocorrerá em formato totalmente online, nos dias 4 e 5 de novembro, com apresentação dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelos alunos do PPG EQ nas diversas linhas de pesquisas e inclui na programação, palestras e também confraternizações entre os participantes. Professor Oscar, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mariana, agradeço o convite inicialmente e gostaria também aproveitar a oportunidade para a divulgação do evento e esse evento anual né, e já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Professor, o October Forum já é uma tradição no calendário de eventos da Escola de Engenharia. Quando ocorreu a primeira edição, o senhor poderia recapitular um pouco dessa importante história? O evento October Forum, esse ano vai ser realizado na 20 edição, então são 20 anos de história, que vem sendo aprimorado, evidentemente, houve algumas mudanças. Ele tem como objetivo, basicamente, divulgar os trabalhos dos alunos de pós-graduação, possibilitando que eles tenham um retorno. Todos os alunos que fazem tanto mestrado quanto doutorado precisam apresentar, então isso faz parte do currículo do curso. Então isso contribui para que o aluno possa se organizar melhor. Mas são 20 anos de história, evidentemente mudaram a forma como estava sendo conduzido desde o início. Inclusive, é só para aproveitar que desde 2019, como o outubro for um evento anual e nós temos um calendário semestral na pós-graduação, desde 2019 nós temos um outro evento no primeiro semestre é chamado Simpósio da Pós-Graduação, e ocorre geralmente em maio. Então, a partir de 2019, temos eventos semestrais. Professor, com o isolamento social e a suspensão das atividades presenciais, em razão da pandemia de Covid, 2019, a edição de 2020 já ocorreu de forma online. Quais foram os principais desafios enfrentados para manter um evento desse porte e adaptá-lo a esse novo formato? De fato, eu não fiz parte da comissão organizadora do evento anterior, mas eu conversei com o pessoal que organizou, né? evidentemente eu participei do evento. Foi um desafio organizar forma online, principalmente as plataformas não estavam bem consolidadas, enfim, pessoas estava acostumado. Fora isso, teve aspectos positivos, principalmente o fato de ser online, permitiu, por exemplo, a participação de palestrantes de outras instituições fora do estado, inclusive, como não haveria necessidade de trazer presencialmente, então essas pessoas puderam participar. E também teve um evento especial, diria, que foi possível comemorar os 25 anos da fundação do programa de pós-graduação com docentes que já não faziam parte do programa, ou já se aposentaram, que têm em outras instituições. Então, isso foi positivo. Então, se conseguiu juntar pessoas que participaram da criação do programa de forma remota, que seria um pouco difícil de fazer na modalidade presencial. O professor José comentou que o evento ele tem como objetivo divulgar o trabalho dos alunos da pós-graduação no mestrado e doutorado. O público participante é somente esse ou existe a possibilidade de participação de outras pessoas, de outras entidades o objetivo inicial, evidentemente, os alunos apresentem os trabalhos, mas claro que é importante a participação da comunidade acadêmica. Isso envolve, por exemplo, alunos da graduação e também alunos de outros cursos e de toda a universidade. Além disso, outro objetivo é tornar com que esses trabalhos tenham um impacto maior na sociedade. E como se procura isso? Né? Se procura convidar pessoas até da indústria e o público em geral pode participar. Então, ele é aberto a todo público que tem interesse e evidentemente na forma online é muito mais fácil de participar do que presencialmente havia limitações de espaço físico um evento que visa justamente disseminar o conhecimento tá? não é limitado apenas ao departamento de engenharia química também pode ser estendido a todos os setores da sociedade além da apresentação dos trabalhos dos estudantes de pós-graduação há também palestras eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos convidados, dos palestrantes e dos temas que estarão nesta edição. O evento tem tradição de, além das apresentações dos trabalhos, apresentar palestras de diferentes setores. E nesse ano, especificamente, nós vamos ter três palestras ministradas por três ex-alunos do programa. A primeira palestra vai ser ministrada pelo engenheiro Guilherme Machado. O tema é a construção da carreira na indústria petroquímica, bem como a atuação. A Associação Brasileira de Engenharia Química, que é a AB. A segunda palestra vai ser ministrada pelo engenheiro Renan Pereira. O tema da palestra é Simulação na Indústria. Vão ser apresentados casos de aplicação, especificamente essa palestra é pessoal da Trisolutions, Solutions, que é uma empresa que surgiu com essa luz do programa. E na terceira palestra teremos a apresentação do engenheiro Marcos Gergman, e o tema será o engenheiro químico na área ambiental: aspectos sobre a fiscalização. Ah, então, são três palestras que estão distribuídas nos dois dias do evento. Duas palestras serão no final do dia e uma delas vai ocorrer no segundo dia, no início. Essa programação toda ela já está divulgada na página do evento. Professor, e de que forma ocorre a submissão de trabalhos e como esses trabalhos são avaliados? Bom, isso mudou, como disse, ao longo dos anos, porque inicialmente o objetivo era que o aluno apresentasse o trabalho, apresentasse até na forma de artigo. O que se observou é como essa apresentação em artigo, geralmente o aluno fazia em português e os artigos para publicação ocorrem quase na totalidade em inglês, então era um trabalho duplo. Então isso tem mudado um pouco nos últimos anos e hoje em dia não se exige mais a apresentação de um artigo em o aluno, então, envia apenas um resumo, o trabalho é organizado pela comissão e ele vai apresentar perante uma banca avaliadora, que é constituída por um docente e, geralmente, um pós-doutorando, ou podem ser dois docentes do programa ou do, do departamento. Então, ele é avaliado, tem uma apresentação de 10 minutos, tem a arguição consequentemente, ele tem um retorno sobre o andamento do trabalho. Mas, atualmente, não está sendo mais solicitado a emissão de um artigo, Professor, para finalizar, qual a importância de divulgar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no programa de pós-graduação da Engenharia Química? Como eu comentei no início, a importância é justamente disseminar o conhecimento, permitir uma interação maior com a sociedade, tornar com que os trabalhos sejam mais conhecidos e, principalmente, permitir que esses trabalhos possam ter alguma aplicação. Embora os trabalhos, em geral, sejam feitos em laboratório, na grande maioria desses trabalhos, o objetivo final é uma aplicação. Justamente essa é a finalidade de apresentar os trabalhos, divulgar para conhecer pessoas que possam comparecer ao evento, possam conhecer representantes de algumas empresas, indústrias, enfim, e possibilitar interações, né? basicamente essa é uma forma de interagir com a sociedade em si. E o senhor tem algum exemplo para nos ilustrar a respeito de casos positivos que tenham ocorrido em outras edições do fórum nesse sentido de interação eu não saberia listar todos os casos, mas tem vários trabalhos que os quais, por exemplo, surgiram algumas ideias de empresas que nem a comentei. A Solution é um caso bem mais conhecido. É uma outra empresa que surgiu recentemente com uma doutoranda do programa, a empresa Latos. Temos algumas patentes que surgiram, nas patentes do trabalho, evidentemente são muitos trabalhos. Algumas situações se tornaram projetos né, que estão sendo implementados, por exemplo, na Petrobras, enfim, em empresas, que algumas têm até questões mais de contrato, enfim, não dá para deixar todos os detalhes. Esses trabalhos são apresentados. Talvez o resultado final mais concreto seja um artigo. Esse que é o objetivo principal do programa, a produção intelectual, mas que na engenharia química nós procuramos sempre tornar aplicações. Então surgem alguns alunos até vão para outras áreas e hoje em dia é mais assim a criação. De empresas, pequenas empresas né, que estão sendo criadas em grupos de alunos, enfim. Muito importante nesse tempo de empreendedorismo como Exatamente. uma opção de carreira também, não é? Isso, isso, isso, isso. Não somente a docência, né um aspecto talvez mais tradicional seria os graduandos irem na carreira da docência, mas tem essa parte de empreendedorismo bastante atual, ele está mais atual hoje em dia e as pessoas já estão saindo, então, tem alguns alunos já se juntam, é o caso da vez mais recente que eu me recordo é da empresa Latos, dois alunos que se formaram que estão já trabalhando, a né? partir mais de, de tratamento de dados, algo desse tipo. Professor Oscar William Pérez Lopes, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos que essa edição do Oktoberfórum seja novamente um sucesso. Obrigado, Mariana, e convido toda a comunidade da URGS, assim como o público geral, a participar. Só para divulgar aqui o link do evento, quem quiser participar pode fazer a inscrição. O link é www.urgs.br.octoberfórum. Muito obrigado.